Olá, bem-vindo ao Valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar para vocês: eu não estou muito bem, estou com sinusite, não estou não me sentindo bem, mas mesmo assim, vou gravar o um vídeo para vocês. É, eu vou presentear o público com esse vídeo, com informação de qualidade e informação importante. Mas eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações. Bem... Vamos à matéria. Bota aí produção. O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias com diamantes avaliadas em 16 milhões para Michel. Bem, eles trouxeram as joias e o Fisco agarrou as joias, é. descobriram a existência das joias, como passou pela máquina, pelo detector, detectaram essas joias. E só havia duas possibilidades para o fisco. Só duas possibilidades. Ou as Jorge pertenciam ao CPF ou pertencia à União, ao governo. Então, vamos destrinchar essa história. Não pegando muito pelo lado político, mas pegando pelo lado financeiro. Vamos ver o lado financeiro da coisa. Trataremos disso e muito mais. É, logo após a vinheta.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 Voltando... Vou contar uma história ilustrativa para explicar essa situação. Senta que lá vem a história. Existia um país... Chamado País das Maravilhas. E os representantes desse país... Chamados representantes do Hunhan um <risos> Viajaram para uma missão X Uma missão diplomática Para uma terra distante A gente já chegou Não Uma hora depois A gente já chegou não. Ainda não Duas horas depois Ok, a gente já chegou Não Três horas depois a gente já chegou? NÃO! Dois mil anos depois... A gente já chegou? Sim! Sério? NÃO! A gente já chegou? Já! Ah, finalmente! Que situação, Leonardo! Chegamos a tão, tão distante! Lá, o Sheik von Rabar. Que demais! Ai, que delícia! Presenteou... o é precisa presente de um Regoz com joias. Bem, os representantes do One é são pessoas. Tá ah, ligado? Jura! Ah, jura! Ah, sério, jogador? Ah, sério. Ah, sério. Ah, sério. Ah, sério. Ah. Que representa a entidade, o E Então, nós temos pessoas que representam a entidade. Ok. E os representantes do Hangoff voltaram ao País das Maravilhas. E o fisco do País das Maravilhas reteve os presentes. Isso que eu acabei de contar pra você é ficção. É arte. É mesmo? É? Mas na vida real, aconteceu. As joias trazidas pelo governo Bolsonaro ficaram retidas. Por quê? A lei diz que acima de mil dólares você paga 50% do valor do produto. Se houver, se houver omissão, você paga um imposto de 50% é 50% mais a multa de 25% sobre o valor do produto exemplo se o produto vale 16,5 milhões o imposto é 50% então é 8,25 milhões no caso é joias se houver omissão se você tentar esconder o produto você paga um imposto de 50% mais a multa de 25% sobre o valor do produto Então se o produto vale, no nosso exemplo, 16 milhões Você vai pagar um imposto de 8,25 milhões mais a multa de 4,125 milhões, que é 25% Vai dar um total de 12,335 milhões Nossa, mano, 12 milhões Então É... Assim como na ficção é, Os representantes de um tiveram as retidas pelo Fisco E na vida real, os representantes do governo Também tiveram as joias retidas Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra? Essa é a questão A pergunta que o Fisco é, a linha que eu fiz conseguiu é que as já pertenciam ou um CPF ou pertenciam ao governo. Se pertence à união, não haveria para, é, pagamento de imposto. Pertence à união. Se pertence ao CPF, é, tem que pagar o imposto. Então conversa vai, conversa vem, vamos ali conversar, vamos ali discutir, o fisco, né? O pessoal da Receita chamou no cantinho para conversar. Aí o ministro acabou, né? Na conversa vai, conversa vem, falando de quem era as joias. As joias eram da Michelle. O que que aconteceu? Se as joias era da Michelle, ela pertence ao CPF. Se pertence ao CPF, só poderiam ser retiradas. Com o imposto, pagando o imposto. Mas como tentar esconder numa bolsa. Tentar esconder. Aí. É um de 50% mais 25%. Então deu cerca de 12 milhões aí. Então, essa tentativa de entrar com as joias, né, passar pela Polícia Federal, né, tentar dizer que é do governo e não é, porque é pessoa física, tentar se apropriar da ajuda da União, enfim, tá uma confusão isso. Só sei que o TCU quer a joia de volta, que pertence à União. Mas essa prática é bem antiga isso aí não é uma exclusividade do governo do Bolsonaro eu não estou aqui defendendo se está certo, se está errado se... não, mas é uma prática bem antiga o Planalto, por exemplo é, tem uma notícia antiga que nosso canal aqui nosso pessoal buscou que diz assim, Planalto busca acervo da presidência dos governos Lula e Dilma desaparecida. essa matéria do dia 18 de outubro de 2018 então já é uma prática já dos governos uma prática bem antiga de, é, digamos assim, de as joias desaparecerem. Né? Essa prática do desaparecimento de certos artefatos, digamos assim, uma prática bem antiga. Não estou afirmando que o governo Lula, que o Lula a te mapegou, não é isso. Eu estou de saco cheio, eu estou de saco cheio calado. Agora você veja um homem limpo como eu, mais limpo que eu Sim. Mais limpo do que o cofre lá de Brasília. Você acredita? Não, peraí, você acredita nisso? Nossa, acredito! Acredito! Você acredita, acredita? Você acredita? Só que desapareceram. Pertencer à presidência e desapareceram. Com quem está ninguém sabe. Mas essa é uma prática antiga de. Entendeu? Né? De. Digamos assim, uma tentativa de apropriação. Por quem não sabemos. Aí fica a pergunta. Será que foi te tentar meter o Miguel para ficar com a Joia, o Bolsonaro? Será que os governos também fizeram isso? Enfim. Vou deixar para reflexão de vocês. Mas o que eu queria abordar não é exatamente isso, isso aí é o contexto né, do nosso estudo de caso, o que aconteceu e como a receita se comporta no caso das joias, ou qualquer joia, como se comporta, ela é avaliada e se tentar esconder, esconder da receita é pior. Então, é, eu queria é, falar para vocês que isso é muito antigo. Toda pessoa que almeja entrar no governo, seja qual for do planeta Quer enriquecer no governo, isso é fato Toda pessoa quer enriquecer no governo, ela entra de um jeito e sai muito mais rica Fato No estado, o filho do Lula saiu de monitor de zoológico para ser milionário Você acha que quem... Um governo Bolsonaro ia ser diferente. Pessoas que entraram não sairiam mais ricas. Isso é fato. Isso é fato. O patrimônio fica muito maior. Isso é fato. Não tem como esconder. Expo... Ah, mas tá roubando. Tá... Não. Se tá roubando ou não. Eu não vou nem entrar no mérito. Porque saques acontecem desde 1500. Então já é normal. Tem aí o rachadinha, Mensalão. Todos os no petrolão, tudo isso a gente já sabe mas não vim discutir isso isso aí tudo a gente já sabe não adianta ficar revoltado não adianta ficar... isso não vai mudar seja um governo ou seja outro, sempre vai haver uma manobra estranha aceita que dói menos então no final todos eles saem ricos, fato então não se preocupe com isso a, minha... a questão é o que eu quero trabalhar com você aqui agora não é focar neles. É focar em meu canal, que é focar em você. Como você pode ficar mais rico. Isso vai depender de você. Enquanto você ficar focado em política e em político, nada disso vai acontecer. Então, até agora aprendemos sobre o fisco. essa, essa Esse estudo de casa, essa notícia, trouxe essa questão do fisco. Para ter cuidado, para você não pagar mais do que deveria como tentar esconder se ela tem que pagar muito mais imposto mas eu queria agora continuar esse estudo de caso partindo para uma outra questão e, e o que a joias da Michelle tem a ver com finanças? já que a joias foi atribuída a, a ela né? tem a ver com finanças tem tudo a ver joias são metais preciosos como ouro, prata ou seja, as joias são reserva de valor. Reserva de valor. Então, quando você tem uma joia, seja ela qual for de prata, ouro, pérolas, ela vai preservar um valor. Quando, com o tempo, o dinheiro vai desvalorizando. Então, é, metais como ouro, prata, cobre, ou joias, é, preservam esse valor preservam essa depreciação então você quer manter um valor você só você é, ter joias metais preciosos metais preciosos bracelete, seja o que for colar é uma reserva de valor além de ser uma reserva de valor ela tem uma outra utilidade que também é o transporte o que é mais fácil você transportar 16 milhões em dinheiro ou você transportar 16 milhões é, é uma quantia grande concentrada em um objeto pequeno. É mais fácil você concentrar esse valor em um objeto pequeno. Então para transportar é mais fácil. O problema é quando você entra com essa joia em outro país. E esse, o fisco desse país é, avalia e você tem que pagar o um imposto para entrar no país com, aquele, com aquela joia. Até aí tudo bem. Senão o fisco retém. Bem, e para concluir esse vídeo eu vou fornecer um dado curioso. Nessa época dessa viagem diplomática que o, o, o governo Bolsonaro fez... Ele vendeu a refinaria da Petrobras para os árabes, é né? o para os árabes. O que, que aconteceu? Essa venda é, é, houve uma coincidência dele de ser presenteado e ele fazer essa, essa essa venda da refinaria. Hum, é mesmo. Bem, nós sabemos, nós temos um vídeo aqui, é, que eu vou deixar aqui no é, no card. Que, que explica que o, o dono da Petrobras, nesse vídeo tem um trecho que explica que o dono da Petrobras é a União se o dono da Petrobras é a União, o governo, ele detém a maior parte das ações ou seja, ele é o dono, então quando ele viaja em missão do governo e os árabes queriam comprar essa refinaria quem poderia vender essa refinaria é o dono, que é o governo então o que, que pode ter acontecido? o que pode ter acontecido? bem eu quero vender para vocês isso aqui que eu estou falando gente, é, é, é, um, é um como diz o, o Chaves o su ah, só supositório né? Eu tô, tô supondo que isso possa ter acontecido Não sei se isso aconteceu Eu não estou afirmando eu Estou fazendo uma teoria O que pode ter acontecido É que o governo teria Conversado com o Sheik Vou rabar Que Olha só O Sheik vou me rabar queria comprar a refinaria O governo, não, eu sou o dono Mas pra facilitar a missão você tem que um kerekeke, um faz me dar um Um faz-me rir é. Entendeu? Teria que ter uma situação assim Aí o que pode ter acontecido é que o, o Cheque Volin Rabat Presenteou Presenteou é, Com as joias, que na verdade as joias é uma reserva de valor Ao invés de dar em dinheiro o povo botar tá numa conta transferida Presenteou os representantes do governo com as joias mas, segundo a lei, se ele está em missão, essa joia não pertence à pessoa física, pertence à união. Mas, enfim. Se estava em missão, deveria, que, deveria receber o governo. Mas, enfim. Vamos nos concentrar aqui nessa situação. O que pode ter acontecido é... Ele recebeu a, a, a joia como pagamento da facilitação da transação. Eu não estou afirmando. Estou faz, formulando aqui uma teoria, uma coisa na minha cabeça que pode ter acontecido, pode haver uma relação, mas não temos provas. Uh -huh. O que nós sabemos é que ele tentou entrar com as joias e a Receita Federal se segurou. Fez muito bem a Receita Federal. Parabéns. Se segurou. E pra tirar, ele vai ter que pagar. Se pertence ao CPF, ele vai ter que pagar. Mas, segundo o TCU, pertence à União. Porque ele está em missão, então... Mas se bem que a lei diz isso mesmo, então... Mas por que, que o cheque vôlei Rabar deu essas joias? É, deu essas joias para o Bolsonaro. Por que não em dinheiro? Por que não em dinheiro? Porque joia além de concentrar valor É mais discreto Isso aqui Tanto para transportar Quanto ocupa menos espaço E preserva o valor Porque o dinheiro ele perde valor no tempo O dinheiro ele, ele, ele, ele é inflacionário Você vai perdendo poder Com o passar do tempo Enquanto as a, a joias São reserva de valor Então a mensagem que eu queria deixar Para vocês aqui que acompanha meu canal, é que ouro, prata, barra de ouro, barra de prata, joias, adornos, feitos de ouro, feitos de prata, de joias, metais preciosos, colares, pérolas, são rubis, etc. São todos reserva de valor. Para você transportar o valor é mais fácil. Então é reserva de valor. Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês, é, as joias são para você concentrar valor, manter valor e transportar valor, são discretas, eficientes e podem ser deloadas, vendidas legalmente sem nenhum problema. Desde que pague o imposto, é claro. Qualquer corvento, se tentar entrar nos Estados Unidos vai pagar imposto, tentar entrar no céu? Não, senão a gente chama de entrada ilegal, né? Mas tudo bem. É. Se está na lei, faça a sua parte, esqueça os políticos, a política, o governo, faça a sua parte, enriqueça, evolua, se desenvolva. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. É. Lembrando, reserva, é, é, joias também são reserva de valor, assim como ouro, prata, todos os metais preciosos são reserva de valor. Então, está aqui o, o, o tema do vídeo: desenvolvido para vocês, mastigado, entregue. E não se esqueça de se inscrever no canal, vou lembrar vocês de não se inscrever no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Hein? E desejo a todos um grande abraço e bons investimentos.